O Bitcoin não quis saber de retração e buscou uma nova máxima histórica. A gente vai dar uma olhada aqui agora o que, que a gente pode esperar e como operar o Bitcoin aqui nessa situação com preço esticado. E vamos olhar também juntos aqui a história do Bitcoin que parece estar tá se repetindo depois de 12 anos da criação do ativo. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que não quis saber de retração, atingiu uma nova máxima histórica, vamos olhar aqui como operar isso aqui agora, o que a gente pode fazer na situação. E não se esqueçam, antes de mais nada, deixar aquele like para apoiar, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo e gostam dos conteúdos. Para quem ainda pessoal não baixou o Kit da Tani, conselho a vocês baixarem que vale muito a pena operar em mais de 20 corretoras, tá? vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? E quem não está participando também aqui do, do grupo do Telegram, eu vou também deixar o link aqui, abraço baixo de todos os links da comunidade para você poder participar, são mais de 13 mil pessoas aqui nesse momento. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que está bem esticado, rompemos uma nova máxima histórica, o que, que a gente pode fazer aqui agora nesse momento, tá? Eu comentei para vocês no vídeo de ontem que é complicado pular aqui no meio da desse pump do Bitcoin, tá? Sempre arriscado, né pessoal? Então o que, que a gente pode fazer aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um trade uh, simples aqui que você pode fazer aí, uh... Que geralmente, assim, quando a gente tem uma explosão do preço atingindo novas uh, regiões aqui de Price cobre você pode fazer aí que pode ser interessante, tá bom? Então, vamos olhar aqui, pessoal. O que, que eu vou fazer? Ó? Vou mudar para o tempo gráfico aqui menor 4 horas, tá bom? O que, que a gente pode ver aqui no gráfico de 4 horas? Tá? A gente tem aqui, ó, nesse gráfico, tá a gente pode ver que a gente tem aqui um inside bar, pessoal, tá? Então, aqui tem um inside bar no Bitcoin. Isso aqui é interessante acompanhar. Então, como é que a gente opera isso aqui? Como a gente teve um rompimento aqui, tá? Uma tendência de alta, a gente pode aqui fazer o seguinte, tá? Com esse sidebar, que é né? esse aqui, ó, tá? É o, é o inside bar que eu tô falando, tá bom? Aqui aconteceu, ó, tá? Então, como é que a gente opera aqui na situação, pessoal, tá? O inside bar a gente pode botar aqui, por exemplo, no rompimento, nesse rompimento aqui dessa região aqui, ó. Região que o Bitcoin atingiu a máxima aqui foi... 68.564 dólares, né? Nesse rompimento, pessoal, a gente botaria o stop aqui nessa região dos 67.187, tá? E aqui a gente faria a nossa operação, tá bom? Então, deixa eu botar para vocês aqui. Uh, vamos botar aqui a operação de, então, de long, tá? Então, seria essa operação aqui, pessoal. Se o Bitcoin romper, tá? Romper essa região aqui dos 68.556, a gente vai abrir uma operação de long aqui, botando stop aqui embaixo desse último toque aqui desse candle, tá? Ficaria aqui, tá bom? Então a gente poderia fazer isso aqui e eu botaria, pessoal, como alvo aqui, tá? Um alvo aqui para essa, essa operação, é a região lá dos 75, 76 mil dólares aqui, tá? Então vamos ver aqui, ou você pode botar aqui pelo menos 2 para 1, pode ser uma, uma, pode ser interessante também, tá? 2 para 1 pode ser interessante também, tá? Então seria aqui, na verdade, esse alvo na casa aqui do 72, vamos botar aqui, ó, 72 mil dólares, mais ou menos. Né? Inclusive, a gente tem aqui no VPVR, vamos puxar o VPVR aqui. Uh, desculpa, no CPR, tá, pessoal? A gente tem aqui a região do... Um, do R1 do CPR mensal, tá aqui na região dos 71, 153 dólares, tá bom? Então... Aqui pode ser um alvo, tá? Mas eu acho que deixaria um pouquinho maior esse alvo aqui, porque se a gente fizer aqui uma nova, né, romper essa máxima histórica anterior, a gente poderia entrar aqui numa outra, né, o Bitcoin entrar tá num price discovery muito forte, pessoal, como a gente viu aí na, no rompimento da região dos 20 mil dólares, que na verdade já, para mim, já poderia estar tá acontecendo aqui, tá? É, então a gente pode avaliar isso aqui como uma possível entrada aqui na operação de long, tá bom? Uh, isso aqui, para quem quiser ser mais conservador, pessoal, tá? É como você pode operar aqui em Sidebar. Eu vou deixar o link também, inclusive, desse conteúdo aqui, ó, que mostra, fala um pouquinho sobre Insidebar, como você pode operar, tá? Então, tá aqui, uh, explicando aqui exatamente como fazer a operação. Aqui é um exemplo de short, né? A gente não vai fazer short aqui, porque está na tendência de alta. Tá? Então, aqui, como a gente está uh, aqui, no caso, descendo com preço, você faz um short. Como a gente está subindo, pessoal, a gente vai buscar operação de long, tá? Então, essa é, é, é como você pode operar aqui, o, aqui por exemplo, aqui, exatamente como eu mostrei para vocês. Ó. Então, a gente tem essa, é, o preço descendo, né? e a gente faz aqui uma operação de short, caso o rompimento fizer o rompimento do, do, do candle ali, Uh, anterior tá bom então pessoal isso aqui que eu tô de olho aqui agora para o Bitcoin olhando o gráfico de quatro horas tá é um trade interessante a gente pode que vai arriscar cerca aqui ó vamos olhar quanto que a gente vai arriscar cerca de dois e meio por cento para poder ganhar aqui 5% pelo menos tá pessoal a minha expectativa aqui é se a gente fizer esse rompimento aqui da região de 68 mil e dólares a gente vai buscar aqui níveis bem mais abaixo eu tô extremamente bullish com Bitcoin Tá, essa aqui é a minha expectativa. Tá, outra coisa que vocês podem olhar também aqui, acompanhar a média aqui, essas médias, ó pessoal. Vamos olhar aqui as médias aqui de 9, tá? A média de 9 que tendo tendo um suporte muito bom, ó, suporte, suporte. Essa média aqui pode ser interessante de comprar, avaliar de comprar nessa região também nessa média, né? Bitcoin buscando aqui, a gente poderia avaliar que inclusive tá aqui na casa dos 67 mil dólares aqui no gráfico de 4 horas, que é o, o topo anterior do Bitcoin, né? A gente buscou a região dos 67 mil dólares, então isso a gente poderia... Ver o Bitcoin, pelo menos retestar essa região e para poder entrar aqui na operação de, de long na regiões mais abaixo, pessoal, eu aconselharia acompanhar também aqui as liquidações do Bitcoin. tá? Então, se tiver muita liquidação aqui de, de long, tá? Esse é o momento legal da gente entrar, tá bom? Então, aqui eu gostaria de ver mais liquidação para poder entrar uma operação de long. Tá? Antes disso, ficar um pouquinho arriscado, na minha opinião, porque a gente também tem o um indicador de sentimento aqui, de né, certa forma, ainda um pouco uh, em perigo, tá, pessoal. Melhorou bastante em relação ao, ao final de semana, aí, mas ainda está bem perigoso. Tá bom? Então, esse é o trade aqui que eu estou mais de olho para o Bitcoin aqui agora. Tá? Ou a gente retestar essas regiões, as médias aqui abaixo, na região de 67 mil dólares, com liquidação aqui de long, que acho que vai ser uh, um pouquinho muito próximo aqui para poder entrar uma operação tá na minha opinião vamos ver ou a gente rompendo essa região aqui de 68 mil e 600 dólares né a conhecência de bar aqui para a gente poder buscar né então uma, uma operação aqui de long beleza pessoal então basicamente é isso aqui ó, o alvo que eu mostrar para vocês também aqui no Bitcoin até não mostrei vamos puxar aqui uh, eu mostrei isso no vídeo anterior na verdade esse, esse alvo aqui né então pessoal eu ficar ficaria de olho aqui com esse próximo alvo do Bitcoin que é deixa eu puxar aqui limpar esse CPR que tá me atrapalhando então, seria esse alvo aqui, pessoal, tá? Então, desse, dessa, esse alvo de projeção Fibonacci aqui, ó, tá? Então, a gente teria esse próximo alvo aqui. A gente pegou o primeiro alvo, ó, que foi na região de 67. O segundo alvo aqui, a gente daria na casa dos 76 mil dólares, tá bom? Com uma pequena que resistência, na minha opinião, nessa região aqui do R1. Região de 71.150 dólares, tá? Que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora. Se a gente puxar também aqui o gráfico o gráfico aqui é logaritmo pessoal tá? a gente pode também ver aqui ó a gente tem um canalzinho também de alta para o Bitcoin a gente pode ver que a gente poderia ter uma resistência aqui no, no topo desse canal que também seria nessa, nessa casa aqui dos 60 76 mil dólares tá então é uma região que eu ficaria um pouco mais uh, aqui para fechar a operação caso a gente entrar aqui no long né conseguir entrar no long a gente olharia para fechar a operação nessas regiões de reteste desse canalzinho aqui também tá ficou Se se acompanharem Dá então, um canalzinho interessante, que inclusive a linha central, ó, a gente pode desenhar aqui a linha central, dá tá uma, uma linha aqui interessante também para o Bitcoin. Eu vou ver se consigo desenhar aqui para mostrar no vídeo. Então, seria isso aqui, ó. Tá? Então, tá aqui a gente tem uma linhazinha central que está bem interessante também, um suporte interessante para o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, acompanha esse canalzinho que vale a pena aí para vocês avaliarem de onde fechar a operação, caso vocês estiverem com a operação aberta aí de, de long, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês em relação à análise técnica do Bitcoin aqui é isso, tá? O que está me deixando um pouquinho, assim, né? Me deixando um pouquinho preocupado também em relação a tudo isso é o volume que eu não estou gostando muito ainda, não, pessoal. Tá? Vamos puxar o volume aqui para dar uma olhada. O volume aqui não está muito interessante para o Bitcoin buscar uma nova máxima histórica aqui. A gente não está vendo volume muito interessante. Eu estou um pouquinho preocupado com isso, tá? Então, acompanha aí agora. Eu, acho, eu gostaria de ver aqui rompimento dessas regiões que eu falei para vocês, 68.500 com o volume ali, tá bom? Então, você pode botar uma, uma ordem de stop buy naquela região, é, que na minha opinião pode ser uma entrada interessante para o Bitcoin, porque a gente teria resistência só na região de 71.150 dólares, beleza? Então, pessoal, basicamente... E quem quiser aqui ó, aproveitar a promoção de corretoras, quem tiver experiência com o Mercado Futuros, vou deixar aqui os links das corretoras que eu uso aqui para Mercado Futuros, pessoal. Todas elas estão dando bônus aqui, tá? até a Binance está dando 100 dólares de bônus aqui. Né, você criar a conta. Todos os links aqui, todos aqui são promoções exclusivas aqui do meu canal, tá bom? E aqui tem todas as corretoras que eu uso de spot, tá bom? O pessoal pergunta para mim quais corretoras eu recomendo, tá tudo aqui, ó. Corretores que eu recomendo de spot, vou deixar os links aqui abaixo, tá? atualizadinhos com as ferramentas também inclusive, como o terminal da Tânia aqui, que vou deixar aqui embaixo também, tá bom, pessoal? O que eu queria falar para fechar esse vídeo de hoje, é um assunto bem importante aqui, pessoal que acho que vale a pena acompanhar, que eu comentei para vocês ontem sobre aqui né, o Tesouro Americano que tem a questão dos juros lá, né, da, da, dos juros do Tesouro Americano, né, o rendimento do Tesouro Americano que tem caído muito forte aqui, eu mostrei para vocês ontem isso, né, a gente viu o, o, o, os rendimentos aqui do Tesouro Americano caiu muito forte na, na sexta-feira, né? tivemos aqui então, deixa eu puxar aqui onde é que foi isso aqui exatamente, ó, caiu muito forte aqui, isso aqui é um gráfico semanal na verdade, vou puxar o gráfico diário aqui, né? Então, a gente teve queda forte aqui ó, no dia 4, dia 5, muita muita queda aqui. Também no... no, no esse aqui de 10 anos, tá? De 2 anos também a gente teve queda, queda muito forte, tá bom? E aqui, ó, essa aqui é o, a fórmula que eu uso para analisar o spread desses, desses dois... Uh, dos dois aqui, tá? Do Tesouro Americano de 10 anos e de 2 anos, pessoal. Isso aqui, muita gente olha, muita gente olha isso aqui para poder analisar o quê, tá? Analisar que possíveis cenários de recessão... Do, de economia, tá bom? da economia lá dos Estados Unidos, inclusive. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, lá em 2000, ó, 2006, a gente aconteceu aqui, ó, quando, esse, quando esse spread aqui, a diferença do, do tesouro aqui né, de 10 anos, né, de 2 anos, quando isso aqui vai negativo, ou seja, quando as pessoas acreditam que no longo prazo o cenário está pior que no, do que no curto prazo, tá? isso quando acaba caindo aqui essa curva. Tá? E quando atinge regiões negativas, significa que períodos de que, que a gente pode ter recessão na economia, tá? É, de novo, eu não sou economista, tá, pessoal? Mas é algo interessante vocês também olharem, aqui, a gente tem aqui, ó, aqui a gente teve recessão, tá? Iniciou aqui uma recessão, aqui iniciou uma recessão, iniciou a recessão também aqui, ó, a gente teve regiões negativas e aqui em 2000, ó, em 2019 também a gente atingiu regiões negativas aqui exatamente em cima dessa linha, tá? De negativo. Então a gente teve aqui também, chegou nesse ponto, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, 2000 e... Aqui a gente teve uma forte recessão nos Estados Unidos, na região que 2008, 2019, né? Desculpa, 2008, 2009. Inclusive o Bitcoin nasceu nessa região aqui, tá bom? Então, aqui o Bitcoin nasceu. A gente teve inclusive aqui vou deixar para vocês aqui também esses links aqui é o bloco Gênesis do Bitcoin 2009 o Satoshi Nakamoto foi o criador do Bitcoin deixou a mensagem aqui né? o segundo resgate aqui aos bancos né? o chanceler lá de 2009 segundo resgate aos bancos ele botou essa notícia aqui do The Times lá, né? ele botou no bloco Gênesis do Bitcoin tá bom Eu não vou contar sobre a história do Bitcoin aqui agora para não é, ficar muito longo o vídeo tá? aqui por exemplo, esse aqui é a notícia que saiu né aqui no uh, The Times, então colocou aqui, a foi notícia foi dia 3 de março de 2019, 2009, tá? então foi, foi a notícia que o Satoshi Nakamoto botou no bloco Gênesis do Bitcoin, que é o bloco de criação do Bitcoin. Quando, quando botou para rodar o Bitcoin, ele jogou essa essa notícia lá no bloco, inclusive vocês podem ler essa notícia aqui no bloco, tá? Se forem for no bloco Gênesis, que é esse bloco aqui, ó, tá? Eu posso deixar, inclusive, o link aqui abaixo também na descrição do vídeo. Tudo isso aqui eu vou deixar o link na descrição abaixo, se vocês quiserem se, se interessarem e dar uma olhada. Tá aqui, ó, a mensagem escrita pelo Satoshi Nakamoto, o criador aí do Bitcoin, tá bom, pessoal? E aqui estão as listas de... de aqui no, na Wikipedia você pode ver todas as recessões aqui que a gente teve aqui nos Estados Unidos, né? Então, aqui 2019, né? com a com, desculpa, 2020 com COVID, né? Aqui a grande recessão 2017 a 2009, depois aqui a recessão de dois, dos anos 2000 e 1990 aqui, pessoal. Tudo isso aqui, a gente pode ver que pelo spread aqui desses dois dos tesouro aqui de 10 anos de 2 anos, a gente pode ver e essas restações iniciam aqui quando esse spread fica negativo, tá bom? Existem vários uh, vídeos na internet sobre esse assunto também, sobre o spread do, de 10 anos com 2 anos, tá? E aqui a gente pode ver também, parece que a história está se repetindo aqui também, muito parecida com que a gente viu aqui com o nascimento do Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, para mim aqui agora, né? Com o que a gente está vendo aqui com o ouro, inclusive, que um puxar o gráfico do ouro, está rompendo aqui agora nesse momento, ó, rompendo essa bandeirinha aqui de alta para cima, Tá, então, isso aqui é interessante, mostra também quando a gente tem aqui esses rendimentos da, da, do tesouro aqui americano, eles caindo muito forte aqui, a gente vê o ouro aqui subindo, né, pessoal? Então, mostra que as pessoas estão mais Uh, não estou acreditando muito aí, né? Realmente está uh, um cenário um pouco catast catastrófico para os Estados Unidos. A gente vê que, daí sim, que o ouro, né? metais preciosos aqui eles começam a, a tomar aqui mais uh, força, né? ganhar força com isso. E o Bitcoin com certeza vai ganhar força, como eu comentei para vocês no vídeo de ontem, tá bom? Então, pessoal, aqui eu estou prevendo aqui para o cenário aqui, mundial, apesar de que a gente está vendo aqui né, toda, toda essa. toda aqui a, a SP500 ainda. É, esticando bastante aqui nesse momento, a gente tem também risco, né, pessoal, de poder ter correção aqui desse P500, então acompanha o gráfico desse 500 por favor, não deixe acompanhar esse aqui, tá? Esse é um gráfico que eu olho diariamente aqui, esse P500, também a é Nasdaq, tá? que também é bem parecido, geralmente, e também o índice do dólar caiu muito forte também, tá? Isso aqui é uma correlação, tem uma correlação negativa com o Bitcoin, tá? Enquanto mais isso aqui cair, para mim, aqui, o índice do dólar mais forte o Bitcoin fica, tá? Então acompanha esses três gráficos aqui, tá? E para mim, a gente estaria aí formando... Uh, né? Agora nesse momento nesse, nessa, nesse estágio aí Na minha opinião, a gente estaria aqui agora Entrando numa fase mais crítica Das coisas aí, tá? Na minha opinião uh, Enfim, eu não, de novo, eu não sou economista Nesse assunto aqui, mas pra mim Pelo que eu tô vendo, pelo mundo que tá acontecendo Nos Estados Unidos, pessoal, tá? Um, que, com certeza a inflação aí deve ser muito maior do que eles estão apresentando, tá? Uh, inclusive tem vários amigos americanos reclamando que eles não compram, que eles compravam com 5 dólares antigamente eles não compram mais, tá? O dólar tá perdendo muita força. Então, várias pessoas falando inclusive sobre default lá nos Estados Unidos, né, poder acontecer. Então, não ter Bitcoin na carteira é um risco muito grande, tá? Essa aqui é a minha opinião. Então, se exponham um pouco ao Bitcoin. Eu sei que é complicado aqui, a gente está num preço extremamente esticado, né, SP500 esticado, existe o risco sim, né, de ter uma, uma correção forte aqui, mas não ter, aí a, a, não ter a exposição com o Bitcoin, num cenário que possivelmente catastrófico do mundo, aí, eu acho que é complicado, porque talvez, mesmo com p 500 aqui, outros mercados caindo, pessoal, a gente pode ter uma, uma correção com o Bitcoin, mas a, a, o problema todo do dólar, tudo, o problema de recessão, tudo que... Tudo que pode de ruim acontecer, que foi o motivo da criação do Bitcoin, né? pode fazer o Bitcoin ter mais sentido ainda depois de 12 anos da sua criação. tá? Não sei se foi fui claro aqui na mensagem, mas é basicamente isso que eu quis dizer para vocês. Tá? Eu estou acompanhando tudo isso aqui, tentando entender o que está acontecendo no mercado, tá? e para mim o Bitcoin... Uh, mais do que nunca, é um ativo muito importante que a gente tem que ter aí na carteira, sem dúvidas, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente se vê, então, aí em breve para outro vídeo. Então, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!